É pessoal, realmente o assunto não é leve Logo de cara, eu já vou falar que esse vídeo aqui não vai ter Anúncio de nenhuma empresa, vocês sabem que Sempre independente do tema mesmo, eu sempre coloco Algum anúncio, porque eu tenho um contrato Sabe pra seguir, e eu não posso quebrar Obviamente esses contratos, mas nesse Caso é mais delicado, e eu queria muito fazer Um vídeo sobre isso, pra mim expor os meus pensamentos Expor o que eu senti Porque não é uma coisa fácil assim Acontece que esse vídeo é sobre o cartunizando de novo Mas o motivo é porque ele postou Uma carta de suicídio no Twitter e isso me deixou, mano, na hora isso me deixou muito mal mesmo. Eu nunca na minha vida vi alguém, assim, anunciando, sabe, que vai fazer algo, assim, na nossa frente, entre aspas. E tu se sente, a palavra, é que tu se sente incapaz. No meu último vídeo eu falei que a internet poderia estar passando do limite com isso. Eu botei no título, se eu não me engano, e é, mano. Eu não sabia, sabe, o que fazer, mano, Nunca não li aquilo. Porque não tinha o que fazer. Na mesma hora, a única coisa que eu pensei em fazer foi tipo, mano, meu canal tem um bom alcance. Eu vou fazer um vídeo agora mesmo sendo meia-noite pra ver se alguém da família do Matt, sei lá, mano, vê o meu vídeo. Eu sei que não faz sentido nenhum isso, mas é o que o sentimento da incapacidade gera. A gente não sabe o que fazer, sabe? E isso acontece muito. Eu vou mostrar o que ele publicou e tudo mais, mas eu já quero falar antes de tudo pra não preocupar sem vocês. O Matt não tirou a vida dele. Se ele tentou ou não, eu não sei, mas ele tá no hospital agora, eu acho. E eu já vou explicar pra vocês. Depois que eu li aquela carta, eu parei um pouquinho mais pra pensar, sabe? Eu mandei mensagem pro YouTuber Core, porque eu sabia que ele tinha um contato lá do pé do Matt. E realmente, mano, graças a Deus, no momento em que o Matt postou a carta, aparentemente o Core já tinha visto, ele conseguiu mandar mensagem pro pai do Matt. Eu não sei se foi o Core, sabe? A primeira pessoa a mandar mensagem. Mas pra mim, na moral mesmo, ele foi um herói, mano. Porque a gente sabe, o Core não tá nem aí pra visualização nenhuma, sabe? O canal dele é gigante, mano. E faz muito sucesso o cara gravando os vídeos dele. Que não é sobre treta, não é de opinião, não é nada disso. Mas mesmo assim, o Core realmente se envolve. E se importa, sabe? Ele vai nas camadas. E daí ele foi lá e avisou o pai do Matt a tempo. O que certamente isso impediu ali o Matt de fazer o que ele ia fazer, né? E imagina se o Core não tivesse o número do pai. Se alguém não avisasse, sabe? Meu Deus, mano Na real, eu prefiro nem pensar nisso E olha só o que, que o Matt escreveu Parabéns, vocês ganharam, eu não vou voltar a fazer Vídeos, eu não aguento mais Eu só queria dizer que da minha parte, assim, é claro que eu nunca Tive nada contra ele, assim, voltar a fazer vídeo Sabe? E ser um criador normal, na verdade A maioria das pessoas até comentaram no meu vídeo Muitas pessoas comentaram que, tipo, nossa Realmente o Cartoonizando assim, falou uma coisa nada a ver Mas, espero que ele entenda, sabe? Pense mais sobre isso tudo, e depois que ele Volte a criar conteúdo normalmente E a minha opinião é realmente a mesma, 99% das pessoas eu acho que pensam nesse jeito, sabe? Ninguém deseja o um mal pra uma pessoa assim que tem uma opinião contrária. Pelo menos não de um jeito tão simples, né? No geral a gente só quer que aquela pessoa assim entenda qual que é a realidade. Mas bom, continuando. Não aguento mais fazer sacrifícios e sofrer por outros que não me veem nada além de uma piada e um vilão. Eu não aguento mais sofrer por tentar ser uma pessoa boa. Minha vida toda foi só uma tristeza. Meus pais se divorciaram aos 12 anos. Sofri com depressão profunda por uma década. Minha mãe me desertou como filho porque eu tinha um namorado aos 14 anos anos, a ponto de chorar na minha cara nunca tive amigos durante minha vida, por isso eu falo tanto inglês, já que ninguém no YouTube Brasil falava comigo, eu me sentia mais aceito fora, e isso do YouTube Brasil assim, parece que vários youtubers, inclusive o Core, já tinham tentado entrar em contato com ele, sabe respondendo tweets e tudo mais, mas é aquilo, aparentemente ele já vivia uma vida mais difícil na questão social que certamente fazia ele se sentir sozinho assim, de qualquer jeito, e mesmo com pessoas tentando se aproximar, ele nem sequer percebia isso, sabe, porque a normalidade já era estar sozinho enfim, continuando. Mas nada disso importava porque eu tentava fazer outras pessoas felizes. Eu deixei de receber muito dinheiro pra doar as outras pessoas. Duas de minhas cadelas são adotadas de ruas e alimentos animais na minha rua todo dia. Ajudei família, conhecidos e desconhecidos. Mas não é o suficiente. E se eu no meu máximo não é o suficiente? Eu não quero mais tentar. Eu tô cansado de sofrer porque eu estou ajudando outras pessoas. Cansado de ser odiado por ser diferente. Sempre fui expulso da sociedade, mas dessa vez eu percebi que pra ser aceito preciso ser quem não sou. Eu prefiro morrer. Sempre senti que eu nunca pertenci e Obrigado por ter mostrado que não pertenço Eu desisto não só do canal, como da vida Adeus a todos O mundo vai ficar melhor sem uma pessoa que fala outra língua Espero que a minha morte faça a vida de vocês melhor Espero que use sua vida pra fazer tanto bem quanto eu tentei Match E eu tenho que falar duas coisas logo de cara Que é o seguinte Algumas pessoas podem pensar que ele tá se vitimizando, sabe? Ah, que ele é uma pessoa que ele ajuda, que sofre, sei lá o que Mas eu acho e sei que ele escreveu isso aí com muita sinceridade, sabe? Porque seria a última coisa, sabe? que ele havia escrito. E algumas pessoas podem comparar a vida dele quando é outra pessoa e falar que ele não sofreu tanto. Ah, teus pais se separaram com 12 anos? E o meu pai que me abandonou com um ano? Etc, etc, cara, sempre vai ter alguém assim com a vida pior que a nossa, que passou supostamente por mais problemas. Mas isso não diminui os problemas que a gente tem, sabe? Que a gente sente. Independente do tamanho dos problemas que os outros veem em nós, o que importa é como a gente enxerga os nossos. Como a gente lida com eles. O que faz eu entrar em outra coisa que eu acho que é muito importante que é assim, um problema, cara, só é um problema, se a gente deixar, sabe ele ser um problema, tudo que uma pessoa vem e fala pra gente, isso é externo mas depende de nós, assim, se a gente vai tornar isso interno ou não, claro que existem outros fatores, como depressão, ansiedade e tal, que complica muito, na verdade que torna um inferno, né, o Matt falou que a internet mostrou que ele não pertence, e que dessa vez ele percebeu que pra ele ser aceito ele teria que ser uma pessoa que ele não é, e realmente essa parte não entendo muito bem, sabe porque tudo o que pelo menos a maior parte das pessoas fizeram, foram se defender em relação às coisas que ele falou, sim, ele falou mal dos canais brasileiros, canais de react e querendo ou não, ele teve a resposta assim que de certa forma ele procurou, é aquela coisa se ele tem liberdade de falar, ele tem de ouvir mas foi demais, eu tenho certeza que foi no quesito de proporção, é aquela coisa que umas pessoas disseram, parece que não tinha mais nada interessante assim acontecendo na internet, do que um youtuber falando mal de outros youtubers, e daí gerou um enorme cancelamento, nem faz tanto sentido sabe, mas também eu acho que ninguém falou mal do conteúdo dele, do canal dele ou diretamente da pessoa, até porque as pessoas não conhecem o Mateus, não Sabiam, por exemplo, das doações. Ou de qualquer outra coisa que ele fez. Só responderam o que ele falou, sabe? Espero que a minha morte faça a vida de vocês melhor. Quando ele escreve isso, cara, eu não sei muito bem o que pensar, sabe? Porque na minha visão, todos os vídeos que foram feitos sobre o Matt. Todos os tweets. Isso eu tô falando das pessoas que não jogaram ódio absurdo, é claro. Não são ataques. Na verdade, foram defesas, por assim dizer. Porque essa reação que ele tá tendo agora. Poderia muito bem também ser a reação de uma pessoa que ele entrou no canal ali durante a live. E zoou o canal da pessoa. Claro que a proporção é totalmente outra. Ninguém que fez vídeo sobre o Matt que tweetou Queria que ele morresse, sabe? E talvez ele pense o contrário disso que na verdade é muito triste É que vendo o histórico que ele mesmo contou ali agora De ser abandonado e de nunca se sentir assim encaixado na sociedade Faz mais sentido Ele talvez acaba interpretando a vida desse jeito Eu não sei se ele faz tratamento, sabe? Com psicólogo ou psiquiatra Mas seria muito, muito importante mesmo Quando a gente tem uma pessoa assim pra nos guiar, sabe? A vida fica muito mais leve A gente começa a entender mais Depois dessa publicação aí, pessoal O Corey mandou uma mensagem pro pai do Matt conversou por ligação, parece também pelo Ates, e depois de um tempo, parece que o Matt foi internado. Isso no começo foi bem tenso, porque a gente não sabia o estado dele, não sabia como que ele tava, mas depois de algumas horas, o Corey falou que ele tava fora de perigo, medicado e dormindo no hospital, aparentemente bem, sabe? Que o pai agradeceu por todas as mensagens de carinho e apoio, e eu acho que nesse momento, sabe, é isso que a gente precisa. Tanto mostrar e também mandar, e sei lá, cara, desejar. O Matt realmente tem que entender que nessa jornada, mano, ele não tá sozinho, não. Aquele erro de falar mal do youtuber e tal, não chega nem perto, nem perto mesmo do valor da vida de alguém Simplesmente não tem comparação, sabe? E mete, sério, ninguém te deseja mal Tá bom, mano? Eu espero muito mesmo Que tu fique bem logo, cara, é sério, decoração. coração E volte a produzir teu conteúdo, cara Que tenha todo o sucesso do mundo Porque é só um erro, só uma pedra no caminho Não significa que é o fim, tá bom? Bom, esse foi o vídeo e é isso, tchau!